Boa noite, estamos ao vivo. Ontem, por um motivo técnico aí, eu não consegui concluir a, a nossa transmissão. Porque, após duas tentativas em que a conexão falhou ainda, no final, meu celular reiniciou e aí eu resolvi. É, tentar de novo hoje, mas estamos aqui para um episódio, é... ah, deixa eu cumprir a, a apresentação né, é, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e essa é a TV A Jogada, então toda noite eu estou fazendo uma live com assunto de finanças pessoais para dialogar sobre esse assunto, que eu acho que tem que ser parte do jantar de toda a família, e falando dela da maneira, em termos mais reais possível. Então, o tema de hoje é informação. Né? O, o episódio de anteontem né? havia tratado sobre o tema da capitalização. Então, eu, eu desenvolvi um... Um, uma análise sobre o que, que significa o termo capitalizar e o momento, é, o fato de capitalizar, quando ele acontece no ciclo do capital. Né? E o que quer dizer isso? Quando é que, de fato, o, o, o dinheiro se transforma em mais dinheiro, se reproduz, né? digamos assim. Onde é que o dinheiro se reproduz? Acontece a colheita e é nessa etapa da capitalização. Ela é uma, uma etapa que acontece após a contemplação do ciclo produtivo, do resultado de um período, de um exercício, e a contabilização do que, que foi realizado, né? ou seja, fazer as contas mesmo, botar na ponta do lápis, contemplar, meditar sobre o, o aprendizado gerado, e esse processo de meditar sobre o aprendizado gerado, ele é de fato a capitalização do período, seja esse período um período de resultado positivo ou negativo, ele sempre gera um aprendizado para o investidor, para o capitalista. Se ele souber avaliar, né, que os erros que ele comete custaram para ele um bom investimento. Então, o capitalista, ele, ele, por uma questão de sobrevivência, ele tem que sempre estar tá disponível e aberto para aprender. Né? Um capitalista que não busque vorazmente aprender, ele... É, ele tem menos chance de sobrevivência. E na era da informação, que é o que é, há muito tempo vem sendo, vem, como vem sendo descrito o mundo moderno, né? aquela era após o invento do computador e, e que depois gerou na internet, né? e que agora a gente já está numa... Uma fase mais avançada ainda para um, um momento em que é, várias é, máquinas do nosso dia a dia vão ser robotizadas também, né? Tal, da internet das coisas, a gente está caminhando para isso, né? O primeiro movimento foi o, os aplicativos de transporte, aí, o Uber, essas soluções. E muita coisa está por vir. E... Uh, na era da informação, a gente é constantemente atacado por informação, né? A gente não pode olhar para lado nenhum que sempre tem um anúncio em algum lugar, seja ele físico ou virtual. E, e a gente pode é, simplesmente deixar isso... É, tentar conviver com isso, como consumidores da informação, é, ou a gente pode tentar é, é, se valer disso, jogar com isso como é, é, capitalistas da informação, né? ou infocapitalistas, e é, o, que, que, o que, que significa isso? Significa que nos dias de hoje ou você seleciona muito bem, com muito critério, suas fontes de informação ou você vai estar simplesmente se entupindo de informação tóxica, informação inútil, informação que distrai a sua atenção dos seus objetivos, dos seus negócios, é, informação projetada para te induzir ao erro, né? a gente sabe aí o quanto que no mundo virtual existe de golpes e, e todo tipo de maracutaia para levar você a clicar em algum lugar, é, instalar um vírus no seu computador, é, digitar sua senha num campo errado em que alguém vai ter acesso à sua conta bancária. É, e fora, enfim, muitas outras coisas é, de, de simplesmente fake news, né, notícias falsas e todo o, o, o, né, o sistema de produção de informação que funciona juntamente com o sistema financeiro. Então, todo dia existe um pregão na Bolsa de Valores em que são avaliados números, valores numéricos, matemáticos, e existe na mídia um pregão de valores morais, em que a sociedade, né, na praça, ela, ela arbitra sobre os fatos e sobre o que ela faz no mercado também. Né? Então, isso é, é a, a nossa herança como democracia grega. E, e. A grande. Questão nesse jogo. Sobre se você vai. Subir ou descer. É. A questão. Da, da, da sua dieta. De informação. Que você consome. Se você. Sabe selecionar boas fontes de informação, você tende a capitalizar melhor essa informação, e é, tomar decisões melhores, e reinvestir essa informação de modo que é, você amanhã, ou depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, esteja num outro patamar. Agora, se você... Não toma esse cuidado, se você só se coloca como um consumidor e um, e um, é, um usuário dos algoritmos do Facebook, né, que vai selecionar tudo para você automaticamente, não pense sobre isso, não se preocupe com isso. Daí você é, vai simplesmente estar trabalhando pra, para esse sistema né, e não fazendo com que o sistema trabalhe para você. E essa é a proposta é, com toda essa metodologia, é colocar essas coisas para trabalhar para você. Então hoje eu trouxe aqui é, os títulos de algumas notícias é, para a gente aprender, exercitar um pouco esse exercício de mineração, de garimpagem é, das informações e, e ver como na prática... É, essa esse, esse exercício de capitalizar informação é muito mais fácil de ser é, realizado quando você tem esse instrumento esse, essa ferramenta que é um perfeito filtro radar para as informações que eu quero então é, Vamos à primeira notícia. Então, a primeira notícia é essa aqui. É, imagina você... É, onde você lê notícias hoje, né? Os, vamos pelos lugares que o, bra, o brasileiro mais tem se informado hoje. Hoje tem sido o Facebook... Uh, e a televisão, há um pouco a mídia impressa, e, é, e o Google, né? quando as pessoas usam. Essa é uma notícia que eu encontrei no Google Now. Facebook lucra com notícias falsas, golpes e até vírus. Uma notícia do UOL. A página parece real. Remete a uma empresa conhecida e as fotos de perfil e de capa condicionam a confirmar a veracidade. O endereço do link parece ser o mesmo e até o anúncio pago e promovido pela rede social aparece na linha do tempo, aumentando a sensação de legitimidade e segurança. Bastou, no entanto, clicar no link relacionado para saber que nada era verdadeiro, tirando seu impulso e quem clicou caiu na pegadinha do conteúdo falso. O exemplo acima aconteceu com um perfil falso no Facebook que usava a marca, o nome do UOL, que foi recentemente tirado do ar. A página foi removida pelo Facebook depois que o UOL a denunciou. O golpe tentava fazer com que o internauta clicasse em uma notícia falsa e assim baixasse um vírus a partir de um anúncio. Bom, então parece que o UOL foi vítima de um uma falsificação de um anúncio para capturar é, é, senhas e instalar vírus é, nos, nos internautas que clicasse e o, o UOL escreveu sobre essa notícia é, responsabilizando o Facebook por essa é, digamos redirecionamento mal-intencionado né de algum é, anunciante mal intencionado aí, algum golpista. E, e aí a, esse longo artigo analisa várias é, situações em que o Facebook está sendo eticamente questionado sobre é, a maneira como ele veicula publicidade é, sem nenhuma responsabilidade de seleção, e, às vezes, para dois lados de uma disputa, como foi o caso da eleição americana, a última eleição americana, em que agora, recentemente, ele está sendo acusado de veicular várias informações falsas que resultaram no, na eleição do presidente Donald Trump. Então, como capitalizar essa informação sobre como o Facebook usa os nossos dados, né? como ele organiza os algoritmos bom essa informação que eu capturo na aqui na parte de fora do meu radar ela me orienta sobre a maneira como eu uso um desses é, recursos instrumentos que eu uso no dia a dia que no caso é o facebook e que é uma ferramenta muito estratégica, porque ele fica bem aqui na terceira camada, com, é, como um filtro de todas as relações com as coisas que vêm nas outras camadas de fora, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava camada. E, e isso significa que é necessário tomar bastante cuidado com com a utilização do Facebook, né? tanto com o que é, vira, vira, viraliza no Facebook, como é, a própria utilização dos serviços do Facebook, né? de marketing e etc, que é, também está é, é, sempre muito mais é, priorizando o, o consumo do, do, do, dos créditos do anunciante do que geração de algum resultado. Né? Tanto dos dois lados, isso fica é, um pouco aparente. Então vamos à próxima notícia, que essa é melhor ainda. Um, CEO do Citigroup ameaçado o CEO do Citigroup ameaça o é, afirma que a ameaça do Bitcoin dará origem a criptomoedas estatais. O CEO do Citigroup, Michael Corbett, previu que as moedas digitais patrocinadas pelo Estado surgirão da, da ameaça apresentada pelo Bitcoin. Em é uma entrevista com a Bloomberg, em uma cúpula em Nova York, Corbett disse que as criptomoedas representam uma ameaça bastante real para o sistema financeiro. Ele continuou: É provável que vamos ver os governos introduzir, não criptomoedas, mas a. Acho que a, cripto, a, acho que a criptomoeda é o um nome ruim para isso, mas uma moeda digital. Ao encorajar as pessoas a sair e usar, usar criptomoedas, ele disse ainda ser pouco usado. Corbett anunciou que a tecnologia blockchain tem potencial e não deve ser desta descartada. O CIT ainda está explorando sua própria criptomoeda, chamada CITCOIN, que avisa restringir a fricção nas transações cambiais transfronteiriças. O grupo financeiro também está trabalhando com a Nasdaq de tecnologia blockchain para a negociação de ações privadas. Os comentários de Corbett ocorrem logo o CEO do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, disse que não está confortável com Bitcoin, mas aberto ao seu potencial. Então, como capitalizar essa informação? Né? É, em alguns vídeos atrás eu comentei sobre, sobre o Bitcoin, sobre é, a... a a, a polêmica sobre se o Bitcoin é ou não é dinheiro, né? Então isso é um ótimo é, tema para ser discutido sobre a minha teoria é, monetária, digamos assim, é, que é a teoria de que o dinheiro é feito do simbólico, né? Porque o Bitcoin, ele é exatamente um dinheiro feito de símbolos que são as criptografias, são os símbolos produzidos pelas máquinas que calculam cálculos super difíceis e aí esses cálculos super difíceis eles salvam em, em pacotes e, e, e que são trocados entre corretoras de criptografia e, e o, o Bitcoin, é, o Bitcoin ele, ele acaba sendo um lastro uma reserva que comprova o sacrifício de energia elétrica na produção de alguma algum cálculo que é, digamos assim, singular. Aquele cálculo, uma vez que ele fica registrado, ele, ele é, faz parte de uma biblioteca compartilhada de todo o blockchain por trás do Bitcoin. Então, essa é a minha forma de explicar é, um pouco o, que, o que, que fundamenta, está fundamentado por trás dessa tecnologia, mas o que essa notícia traz para a gente é, é, sobre é, as entrelinhas dessa notícia é que agora alguns bancos já estão sendo é, transparentes e, e assumindo que tem seus projetos em blockchain, como é o caso do Citicoin, que o CEO do... do, blockchain, do do Citigroup anunciou. Já o Goldman Sachs, né, que algumas semanas atrás disse que está não está confortável com Bitcoin, né, ainda está um pouco mais conservador em relação a essas novas tecnologias. Mas é, ainda não anunciou se tem algum produto nessa área. Então é, vejam que agora se os grandes bancos estão é, se assumindo é, ver o potencial dessas tecnologias antes eles estavam poucas semanas atrás falando que eram fraudes, pirâmides né? agora grandes bancos do mundo já privados do mundo já estão falando isso então temos adiante aí um, um momento de aparente é, pivô dessas tendências né? isso é, é uma vez que isso virá o um, um, a criptomoeda virar uma moeda aceita e reconhecida nesses mais altos escalões do capitalismo, a tendência é que se torne uma coisa amplamente internacionalmente reconhecida. A não ser que é, os governos, como o próprio CEO disse aqui, é, bloqueiem de alguma forma e monopolizem com... com as criptomoedas estatais, mas mesmo assim eles não vão poder é, impedir a produção e mineração de outras criptomoedas né, que podem correr em paralelo. Então isso significa que existe um, uma preocupação com a possível correria pela compra do Bitcoin. Então, muitos estão apostando que o Bitcoin deve crescer e valorizar muito nos próximos dias. Né? Ele recentemente ultrapassou a marca de 7 mil e é, dizem que deve ultrapassar de 8 mil em breve. E agora uma, ultima, uma última notícia é a notícia Trump na China. Essa veio pelo Facebook e, na verdade, pelo G1. Né? E é uma notícia recente porque o presidente esteve já há algumas poucas horas, menos de um dia, reunido com o presidente da China, o Xi Jinping, é, numa cúpula é, que já rendeu acordos no valor de 253 bilhões. É... Eles descritos como um milagre histórico pelo, pelo lado chinês, eles afetam os setores energético, automobilístico, tecnológico e aeronáutico, entre outros. Entre eles se destaca o acordo alcançado por três companhias estatais chinesas. A China Petrochemical Group, a China Investment Corporation e Bank of China para exploração e extração de gás no Alasca, no valor de 43 bilhões, de acordo com a FE. e por outro lado a empresa americana Boeing e a China Aviation Supplies Holding Company acordaram em produzir aeronaves no valor de 37 bilhões de dólares. Além disso, Goldman Sachs e a companhia China Investment Corporation ratificaram um tratado de cooperação industrial que se materializará num fundo de 5 bilhões para investir na, na indústria manufatureira americana e em empresas de consumo e saúde. Os dois países assinaram um acordo de venda de chips por 4 bilhões e outro para comprar soja americana por parte da companhia estatal chinesa Kofco, no valor de 1,6 bilhão. Nas negociações do setor transporte, de transporte destaca a operação fechada entre Ford e a Ford China, assim como o documento assinado pela General Motors e a Shanghai General Motors. Esses são bons exemplos do grande potencial e da natureza do benefício mútuo da cooperação entre China e Estados Unidos, afirmou o presidente chinês durante o encerramento do Fórum de Negócios realizados em Pequim. Por sua vez, Trump lamentou que as relações comerciais entre os países não tenham sido, estreitas no, sido mais estreitas no passado, Embora não culpe a China por isso, mas seus antecessores na Casa Branca. Veja só. Déficit comercial. Trump, que durante a campanha prometeu reduzir o desequilíbrio da balança comercial com a China e acusou o Pequim de roubar milhões de empregos nos Estados Unidos, celebrou os acordos, segundo a agência Press Press. Temos um déficit comercial colossal com a China. As cifras são chocantes, disse Trump, antes de ressaltar a, a confiança de que as duas potências podem forjar um futuro econômico em comum mais equitativo. Nos, nos dez primeiros meses do ano, o déficit comercial americano com a China alcançou 223 bilhões de dólares. Em viagem à Ásia, o presidente americano é, está na sua mais visita Longa visita é, de um presidente americano em 25 anos à região. Ele já passou pelo Japão e Coreia do Sul e nesta quinta está na China. Nos próximos dias ele também participará da cúpula da, cúpula da APEC, Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico no Vietnã e no Fórum da Associação de Nações do Sudeste asiático nas filipinas Então, olha só... É, nos últimos 25 anos não houve um, um encontro de um presidente americano, uma viagem de um presidente americano pela Ásia, tão longo, extenso e, e é, talvez é, impactante. E isso por quê? Principalmente por causa dessas palavras que o presidente Trump, que como todos estamos acostumados a saber, joga duro com vários países do mundo ele já é, falou palavras duras para o vizinho o presidente do México, né? Ele disse que ia obrigar o México a pagar pela pela tal da parede. Ele, uh, o presidente do México ficou ofendido e cancelou visitas e ele deixou por assim, né? Ele já é, interferiu em, em, em questões é, com, com Taiwan. Ele já fez um discurso na ONU falando que ia atacar a Coreia do Norte com fogo e fúria. Ele já jogou pesado com Angela Merkel, a mulher mais poderosa do mundo, a presidente, né, a primeira ministra da Alemanha. É, e disse que a Alemanha deveria pagar mais pela proteção mili militar dos Estados Unidos. É, na Europa, né? frente à presença russa e e pela primeira vez estamos vendo um presidente americano é, se participar de um encontro em que ele sela acordos menos vantajosos e, e sai mais satisfeito é, do que a outra parte, e é, a primeira vez que estamos vendo um presidente americano participar de um encontro em que ele precisa mais do que a outra parte, é, de fechar algum tipo de negócio, algum tipo de acordo. E é, como as próprias palavras do Trump sutilmente deixaram implícito, isso nunca foi culpa da China. Isso foi apenas culpa dos seus antecessores, né? que permitiu, com que, permitiu com que os Estados Unidos não fizessem melhores negócios com a China. Mas, na campanha, durante a campanha, o presidente Trump é, acusou a China de roubar empregos e de prejudicar os Estados Unidos de diversas formas. Então, é, o que, que isso tudo quer dizer? o que isso tudo nos mostra como capitalizar esse tipo de essa leitura leitura essa informação acho que essa é uma notícia é, que rende um, um debate profundo assim é até um exemplo é, profundo demais para para para um episódio que não tinha essa intenção mas é, essa notícia nos mostra que é, junto com, lado a lado com as outras notícias, que falam do, do Bitcoin e do blockchain, né, que a economia dos Estados Unidos está num momento de é, declínio, um declínio que muitos tinham medo que fosse um declínio, assim, um grande crise, um cataclisma, né, uma crise tipo de 29, mas... É, alguns acreditam que, na verdade, a China mesmo não está permitindo que esse cataclismo aconteça, porque não interessa a China esse, esse declínio, é, esse, essa implosão da economia americana. Mas, é, a economia americana tá, se encontra, num momento, com uma dívida muito alta, é, uma dívida astronômica, uma coisa... Uma cifra nunca antes vista né? e que só aumentou desde a crise de 2008. Então, é, muito se especula que existe uma grande crise por vir, muito maior do que a crise de 2008. E essa crise, e a própria expectativa dessa crise, já há algum tempo vem dentro dos meios da internet, dos meios do ativismo é, digital incubando essa inovação que parece nos apontar para o, o, o, a forma como vai ser o, o, o mundo das finanças no futuro, né? com, é, com a, a criptografia e o blockchain. E quem realmente está se desvalorizando nesse momento é justamente o dólar como moeda, que está perdendo valor para o Bitcoin, primeiramente para o Bitcoin, tá perdendo valor para o dólar, para a prata e tende a também sofrer agora em breve a concorrência da moeda chinesa que a China pretende introduzir no, é, no Banco Mundial né, ou no FMI ou simplesmente introduzir com os próprios bancos de desenvolvimento que ela está abrindo junto com os BRICS. Então, é, o que que significa isso. Vimos é, pela primeira vez na história um presidente de uma grande potência atômica, que fala grosso com quase todo mundo, se comportar de forma elegante diante de um presidente é, chinês que é, até pouco tempo era, era é, representado no mundo como um país né, autoritário, opressor, fechado, mas que agora é, tem nas mãos o, o, o presidente americano que é, nessa reunião se comportou é, muito bonzinho. Então é, essa é a, é, a, é a visualização que a gente tem sobre essas notícias hoje. O, o seu dinheiro, a sua previdência, que tiver, que tiver aplicada em reais ou em dólares ou é, essas moedas, ela vai sofrer com esses fatos que estão sendo é, revelados através desses encontros desses fatos políticos. É, a, a progressiva mas inevitável declínio da, da economia americana e uma fuga de capitais do dólar para outras alternativas, que são o, a economia chinesa e essa economia, digamos, open source livre que o Bitcoin está introduzindo e que poucas pessoas ainda compreendem bem e, e é, podem prever ou saber como como ela vai se desenvolver no futuro. E a maneira como essas informações chegam até nós, você muito provavelmente não viu ou não vai ver nunca a Rede Globo ou qualquer veículo da Globo é, anunciar qualquer coisa sobre o Bitcoin. Por quê? Bom, porque a Globo ela é financiada por... É, ela é sócia de outros bancos, né? bancos que são seus principais anunciantes, e que, como o banco americano, que a gente falou, o Goldman Sachs, é, ainda entendem, percebe o Bitcoin como uma ameaça, né? porque de fato é, é de uma ameaça ao monopólio que esses bancos fazem. Se você não abrir o seu filtro de informação, para informações além do que a Globo fala, você ainda não estava sabendo sobre isso, tudo que eu te falei. Agora, se você usa outras formas de, de obter informação, como o Twitter, que é, eu vou disponibilizar para você alguma das listas que eu, que eu é, tenho, criei na, na minha conta pessoal do Twitter, é se você usa o Twitter como uma fonte de informação 360 com um ponto de vista de vários veículos você não vai estar sujeito a essa a esse bloqueio de, de da sua visão e do seu é, do seu radar sobre os fatos que os fatos importantes e e da mesma forma é, redes como o LinkedIn é, ou o próprio Google Now, cada uma delas você pode usar para é, tornar mais afiada e mais refinada na maneira como ela vai selecionar ou não a informação para você e uma informação que a cada dia se torna mais capitalizável. né? Hoje eu capitalizei aqui essas informações que eu, que eu recebi, transformando isso no tema para um episódio. Né? Mas se fosse uma informação relativa a algum, algum... tipo um artigo científico que eu possa usar para alguma coisa que eu estou escrevendo, né? ou se for relativa a algum, algum ferra alguma ferramenta que eu uso, um equipamento, alguma ferramenta... É, que eu uso para marketing digital, tipo Google Ads, essa informação eu vou poder capitalizar de uma outra forma. A questão é, quanto de acúmulo eu preciso chegar de informação para completar esse quebra-cabeça e é, chegar onde eu me programei, onde eu é, planejei com, com a minha jogada, com a minha jornada. Então essa é a mensagem de hoje, é, espero ter introduzido coisas legais para você. Se você está vendo valor nessas é, discussões e nesses episódios, por favor compartilhe. É, e se você tem interesse e vontade de se aprofundar e você estiver na região do Rio de Janeiro, é, confira o curso de gestão de finanças pessoais que eu estou é, ministrando na Jardim Digital, que fica no centro. E o link do curso está fixado na página do Face. E nos vemos amanhã. Falou!